hoje vamos falar de uma bebida que vai derreter as gorduras principalmente as localizadas é a chia essas sementes são fáceis de encontrar ajuda a emagrecer evita as gorduras localizadas e acabam com elas previne e controla diabetes regula o colesterol é uma fonte de cálcio deixa sua pele e cabelos lindos evita celulite aumenta a imunidade é uma fonte de ferro e muito mais. O outro é o limão, que também é perfeito para emagrecer e é diurético. Você precisa ter uma alimentação saudável para dar certo. Essa combinação é potente, vai derreter a gordura que tanto te incomoda vamos à receita ingredientes uma colher de chia 300 ml de água suco de um limão um pepino pequeno e uma colher de mel deixe as sementes de molho em 100 ml de água por uma hora depois misture o suco de limão coloca o restante da água e mistura bem em seguida adicione o pepino e bata no liquidificador Tome antes do café da manhã. Essa bebida vai te deixar saciado por mais tempo.